Oi, eu sou o Cup e este é o um Cup Me Ajuda, um quadro que eu criei onde você mandou um e-mail para mim falando sobre algum problema e eu tento dar o melhor conselho de amigo que eu posso dar. No vídeo de hoje eu recebi um e-mail de uma moça chamada Nix, é o codinome que temos para ela porque ela não quer ser identificada, e vamos direto para o e-mail. Não, mentira. Primeiro, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar caso goste desse vídeo. Vamos lá. Oi Cup, tudo bem? Eu sou a Nix, um codinome. Tudo bem, já entendemos isso. Não vou mentir, estou me descobrindo como uma pessoa assexual. Neste tempo, dúvidas surgiram e vi pessoas tentando invalidar uma pessoa ace, assexual, só por ser virgem ainda. Então, sou virgem. E tem certeza que isso não me torna menos assexual? Já beijei e tals, mas aí está a questão, não foram muitas as vezes que eu beijei alguém. Mas em todas elas, foram estranhas. Já senti nojo de mim mesma, indiferença, em um caso eu gostava do garoto, mas na hora eu não sentia nada. Fico confusa comigo mesma em relação a sexo. Me sinto estranha e não vejo isso como algo essencial e não quero isso pra mim. Tudo bem que eu quero formar uma família um dia, mas não me sinto bem e não consigo me imaginar no ato sexual. Já li sobre os aspectos ace e fico tentando encontrar o meu lugar, onde me encaixo. Será que você poderia me ajudar a me encontrar? Sei que isso é íntimo e questão de autoconhecimento, mas não sei o que fazer. Esse e-mail tocou num ponto que eu acho importante falar sobre a sexualidade que é essa relação entre virgindade e sexualidade. Muitas pessoas costumam falar que se você nunca transou, você não pode dizer que é assexual. Isso não acontece só com assexuais, fazem isso com gays, com bis, com pans e todo o escambau. Mas isso é completamente errado. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de diversos elementos, vários tipos de atração e afins. E atração não é algo que você experiencia só no ato sexual, você experiencia antes. Inclusive, é a atração sexual que te leva ao ato sexual, afinal você não vai querer fazer sexo se você não sentir atração sexual antes, não é mesmo? E se você fizer sexo sem sentir atração sexual antes, provavelmente vai ser uma experiência bem desgostosa, incômoda e talvez seja um arrependimento. Sobre todo esse pensamento de ah, você precisa experimentar para saber se gosta ou não gosta, eu posso dizer que eu entendo que a experiência definitivamente nos ajuda a nos conhecer melhor. Mas é bem problemático você dizer que você precisa dessa experiência específica para poder se entender. Pois é justamente esse tipo de pensamento que faz com que as pessoas se pressionem a entrar em relações e relacionamentos dos quais elas talvez nem queiram, talvez não gostem, talvez não se sintam confortáveis. Afinal, por que, que ela tem que ir lá fazer algo para provar para você algo que é sobre ela? Não faz nem sentido. Como eu disse, isso também acontece com outras orientações. Ah, você só sabe se você é gay se você for lá e ficar com outra pessoa do mesmo gênero. <risos> não, não, não, não, não. Assim como todos esses héteros no mundo nunca precisaram ficar com pessoa do mesmo gênero pra poder provar por quem elas sentem ou não sentem atração, gays, bis, pans, assexuais não precisam disso também. Como eu disse, atração sexual é uma coisa que precede o contato sexual. Então duvidar da orientação sexual de uma pessoa pela falta de experiência sexual dela é preconceito, é invalidar aquela orientação. Bem, a Nix, ao longo do e-mail, fala em não querer sexo. Não vejo isso como algo essencial e não quero isso pra mim. Mas ela fala em querer formar uma família um dia, e eu gostaria de pontuar isso. Porque sexo não é a única forma de formar família no mundo. Assexuais também amam, querem ter relacionamentos, formar famílias, boa parte deles pelo menos. Afinal, existem aromânticos, né? Mas então, sempre existe a possibilidade de, por exemplo, fazer inseminação artificial ou adotar. Assim como existem assexuais que acreditam que vale a pena realizar sexo com a única e exclusiva intenção de engravidar. E depois não mais, e isso não os fazem menos assexuais. Assim como sexualidade, família também não precisa ser uma caixinha. Entretanto, Nix eu acho que levantar essas questões é o máximo que eu posso fazer. Se encontrar no espectro assexual ou no espectro de orientações sexuais no geral, é algo que para alguns pode ser muito simples, mas para outros pode ser bem complexo. E eu jamais vou poder dizer o que você é ou não é. Mas você disse, não sei o que fazer. Você sabe que você não precisa fazer nada, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso é, a busca pelo seu lugar em todo esse espectro não precisa, e aliás, não deveria ser um peso. Tente viver apenas sendo mais honesta consigo mesma que você puder, sem se submeter a ações porque é o que esperam de você. Mantenha a cabeça aberta, que no meio do caminho... A gente se encontra.